Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva Hoje trazendo o tutorial da música Só Tu És Santo Do Morada, beleza? Bom, antes da gente ir pro tutorial Não esquece de deixar o seu like E se inscrever no canal e ativa o sininho Aí para você ser notificado Sobre os novos tutoriais, tá? E também, tá? Fica aqui o meu pedido para você colocar aí na, nos comentários Aí de onde você está Assistindo esse vídeo, de que cidade que você é Tá bom? E também Coloca aí nos comentários aí as músicas aí que vocês precisam aí que eu faça aí, quem sabe eu ainda não fiz, tá? E consiga atender o teu pedido. também coloca aí coisas sobre técnica tudo mais. Comenta aí, tá bom? Porque eu realmente uso esses comentários aí pra poder ir me guiando aí do que, que eu vou fazer futuramente. Beleza? Bom, essa música aqui não é difícil, tá? E aí eu até preparei aqui um dedilhado pra vocês depois aqui, pra vocês tocar. Eu vou passar provavelmente uns dois dedilhados aqui. Pra gente poder é, não ficar muito parado, né? Tá bom? Porque eu achei um pouquinho parado o teclado dessa música. Mas, vamos lá então. Ó, começa aqui com Lá maior, tá? E eu preciso da letra, né? <risos> tô ficando tiozinho, viu? Ó, e eu tô com probleminha aí no YouTube aí de cantar música, tá? Tá, tá difícil, tá chegando, tá ficando insustentável. Então eu vou tentar cantar o mínimo possível, eu vou sussurrando aí, tá, ó? Beleza? Lá. Vai pro Ré. Agora vai vir. Lá com Dó sustenido. Você pode fazer aqui o Lá com Dó sustenido, tá? Beleza? Eu prometo pra vocês que eu vou gravar uma aula só sobre acordes invertidos pra lançar aqui no canal, tá? Então vamos lá. Lá com Dó sustenido. Ativo que Mi. Agora vai ser Ré e Faz. Mi com Ré. Chega e volta pro Ré, tá? Aqui, tá? Dá pra fazer assim, ó. Deixa eu pegar do começo, ó. Lá. Aí eu vou pegar o... Fiz o Lá, né? Agora eu vou pegar o Ré, uma para pra baixo, ó. Beleza? O Lá com Dó sustenido eu vou pegar aqui, como eu falei, ó. Aí, eu prefiro, tá? Fazer essa parte do, do Mi chegar aqui, é Um Ré aqui, ó. Tá? Tá vendo? Então, ó. O Ré aqui, o primeiro Ré, tá? O Mi com Ré aqui. Beleza? E depois o Ré aqui, o outro Ré, tá? Então, ó, chega... Beleza? Volta pro Lá, os filhos, é, cada letra já estão chegando aqui, né? Ré, agora somos dois ou três ou mais, beleza? Lá com Dó sustenido, encontre meu coração disposto a queimar, mesma ideia, queimar, ok, igualzinho anterior, ó. por ti, beleza? Vocês estão vendo que eu estou usando aí um piano com pad, tá, é um timbre que eu uso no main stage, tá, é, eu andei pensando, aí eu ia fazer para vender, mas eu não vou vender nada não, é, eu vou, logo, logo vou disponibilizar para quem usa Mainstage de graça para baixar, tá, eu vou deixar meu Pix aí, quem quiser me ajudar aí tá? Com qualquer valor Vou deixar o Pix aí na descrição aí. Então ao invés de vender Algumas coisas aí, como esse timbre aqui Que eu tô usando aqui no Mainstage, Stage Eu vou deixar de graça aí pra vocês baixarem E depois eu vejo os pads contínuos também Pra vocês, tá? A única coisa que eu peço é que me ajude com alguma coisa lá no Pix Beleza? Por ti Beleza, queimar Cadê? É, Encontro Encontre o meu coração disposto a queimar por ti. Beleza. Agora vai vir lá com Dó sustenido. Todos os versos e canções. Aí vai vir Ré, que eu com. Cê, aí o Ré, que eu. Você tá aqui, né? O bom era fazer o Ré aqui, tá? Ó. Eu vou fazer o Ré de jeito mais fácil. Ó. Então, ó, Todos os versos e canções que eu consegui cantar. Agora vai vir lá com dó sustenido de novo. Todas as vezes quebrantado. Ré de novo. Só quero te falar. Agora, fá sustenido menor, mi e ré. Teu é o reino e a glória para sempre. Sempre, né? É, teu é o domínio e o Poder, e o poder, né? O poder é bravo, né? E o poder, eu vou começar com as patifarias. Amém. Amém. Repete. Teu é o reino e a glória para sempre. Eu acho que eu me perdi. Não, não me perdi, não. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém, tá? Eu acho que ele faz um negócio no piano aqui, ó. É isso aqui que faz, né? Pega aqui, ó. Teu é um o Tá vendo? Ó? Mi, Ré, Dó, Stenido, Si. É. Mi, Ré, Dó, Si. Dó, tá? Teu é um o Rê. Teu é um o Na hora que entrar o Si aqui, entra a mão esquerda, tá? Ó. Teu é um o Aí, amém, amém Tô tirando de ouvido hein? Amém Amém Amém Aqui, achei Vamos lá, de novo ó. Teu é o Cadê a letra, gente? Teu é o reino E a glória Ah, de novo até acertar isso aqui. Eu tô treinando enquanto gravo o tutorial. Teu é o reino. Devagarzinho para você já ir pegando, né? Teu é o reino. E agora pra sempre. Teu é o domínio Cadê a letra I? I. Vai, me perdi, tá vendo? Fiquei procurando letra. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Aqui, beleza? Você pode fazer só acorde, ó. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Beleza? fez essa parte vai vir o o o, o, o, o, o o o tá vai ser aqui vou falar os acordes primeiro lá beleza depois ré depois lá com dó sustenido si menor lá com dó sustenido e ré isso aqui já é o Só É Santo, tá? Que vai até o final da música aí. Então, o que, que você vai fazer? Vai ser, ó. Na hora do Lá vai fazer. É... Tá, ó. Pode ser só a nota, mas vai ficar muito vazio, né? Tá? Muito, né? Mi, Fá sustenido, Dó sustenido. Aí vai pro Ré aqui, ó. Mi, Fá sustenido, Dó sustenido. Tá vendo? Aí faz tá Mas vou... Aí por isso que no começo aqui eu pus umas notas presas aqui. Ou você pode fazer, né? Aqui, mas aqui... ficar ruim dependendo da pessoa, tá Vamos lá, ó. Bom, então agora a gente vai fazer com nota presa. Nota presa vai ser como? Não tem a melodia aqui? Só que você vai manter o Lá tocando junto todas as vezes. Ó. Ok? De novo. Ó. Ok, aqui. Ó. Depois aqui. Ó. E depois aqui. Vamos lá? Ok. No ré vai ser igual, ó. beleza? Agora a gente vai pegar aquela parte do tarararara. Tá, então, ó, fazer, ó. Beleza, agora, ó. aqui é um Lá com Dó Sustenido, tá, ó, vai fazer, ó, beleza, aí de novo, ó, Si menor, tá, Lá com Dó Sustenido, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer bem devagarzinho para você pegar, vamos lá? Sobre o Lá, agora vai pro o Ré. Ok. Agora vai pular Lá com Dó sustenido, Agora vai para o Si menor. Agora vai voltar para o Lá com Dó sostenido. Agora vai pro Ré, ok, aí agora entra cantando, né, só tu é santo, só tu é santo, beleza? Agora vai pro Ré, só tu é santo, ok, lá com Dó sustenido, não há outro como tu, tá? Eu fiz aqui, ó, mas você pode fazer aqui, tá? Vamos fazer de novo. Ó. Só tu és santo, só tu és santo, não há, tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu. Aí daqui pra frente só repetição. Beleza? O que, que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar a ideia do dedilhado que eu falei pra vocês, tá? Então, assim, eu vi duas formas de dedilhar. Uma é mais simples, né? Que é aqui, ó. Você vai pegar só tônico e terço, ó. Tá vendo? Sobre o lá, ó. Tá vendo, ó? Bem devagar, ó. Começa pela terça, ó. Terça tônica, terça tônica, terça tônica, beleza? Beleza? Agora, no Ré, você vai fazer o quê? Você vai oitavar aqui. E na mão direita, você vai pegar Ré e Lá, ó. Tá vendo? Fica um arranjinho legal, ó com o Dó sustenido, o dedilhado na mão direita é igual ao do Lá, só mudo baixo. Tá? Vou fazer devagar, antes que você comece a me xingar nos comentários. E... Aí aquela parte do... Fez, chega, fazer... Fez, chega... Beleza? Então vamos pegar devagar, ó. Sobre o Lá, ó. agora vai vir pra cá ó. Beleza, dá engasgadinha aí, né? Ó. Agora lá com dó sustenido. Agora vai ser ré. Pá. Agora vai fazer aqui, ó. Depois aqui, ó. ok. Vai dar esse resultado: ficar bem melhor né? do que ficar parado, né? Até aqui, a outra parte repete. Agora vai vir para todos os versos e canções. Mesma ideia, ó. Aqui, ó. Todos os versos e canções. Viu? Só vai repetir, ó. Vou conseguir. Parará. O que, que você vai fazer, ó, nessa parte aqui do teu é o reino, você pode pegar aqui, ó tá? tem gente que vai ter dificuldade aqui tá, eu, normal, eu coloco o dedo aqui no meio aqui, ó, sem problema mas tem gente que tem dificuldade, aí você dá seu jeito aí, beleza, ó, teu é o reino tá vendo, teu é o reino da... aí vai vir um mi, ó, terça tônica, sempre isso, ó, terça tônica terça tônica terça tônica devagar, beleza, certo. E aí a parte do tu és santo depois que fizer aquilo que não vai ter jeito né de fazer diferente o tararã, Aí você pode fazer só tu és santo assim também ó só tu és santo. Mesma ideia para tudo ó só tu és santo tá vendo? Não há outro como tu, não há outro como. Aí o si menor você pode fazer aqui, ó, ré e si. Não há outro, tá vendo? Ó? Si menor aí, ó, lá com dó sustenido, tá? Noto como Jesus. Gente, super tranquilo. A outra forma é um pouco mais difícil, tá? Mas vai funcionar também, aqui ó. Aí o Ré já esqueceu de que era aqui. Vai normal, ó. Tá vendo? Ó? Acho que aqui não, aqui vai ter que ficar aqui mesmo. <risos> aqui, ó. Vamos pegar essa, ó. ó. Esse aqui começa quinta, tônica, terça, tônica, quinta, tônica, terça, tônica. Nessa ideia, Tá? Ou uma forma mais fácil de você mapear isso aqui é Ponta Ponta da, da direita, ponta da esquerda Meio, ponta da esquerda Tá vendo? Ó? Beleza Aí vai pro Ré Beleza O Lá com Dó sustenido vai ser aquela mesma ideia ah, vamos dar andamento aqui pra acabar o tutorial. Senão ele não vai acabar nunca. <risos> Aí agora, essa parte do chegar, você vai fazer o ré aqui, ó. Vou fazer devagar, ó. Aí no todo, cadê? Todos os versos, né? Todos os versos, vai de boa, ó. Todos os versos e canções, ó. Que eu consegui, eu até fiz aqui, ó. Ficou até bom, ó. Tá vendo? Teu é o reino pra sempre. E agora, né? Pra sempre. Você tá vendo que é sempre o mesmo padrão de dedilhado, ó. Teu é o domínio. Amém. Amém. Teu é o reino. Tá vendo? Tá, tá, tá. Aí no Tu é santo, ó. Só tu. Santo. Aí vai embora, de boa. Ok? Então, assim, são dois dedilhados, tá? Lembre que é um padrão, tá? Então, é padrão. Significa o quê? Que se você pensar da mesma forma para todos os acordes, vai sempre dar certo, tá? Porque às vezes eu explico e a pessoa vai lá nos comentários fazer uma pergunta que está aqui no vídeo. Então, às vezes você faz isso e eu deixo você no vácuo. Por que, que eu deixo no vácuo? Porque se eu respondi no vídeo, eu não vou responder no comentário, tá bom? Então, assim. Sempre tenha cuidado com essas perguntas aí capciosas, beleza? Bom, gente, acho que é isso aí, né? Já demorei demais. Cifra tá na descrição, tá? Pra você baixar. É, não esquece de deixar o um like, compartilhar o vídeo, comprar meu curso, comprar minha postila, ajudar, né? É difícil, né? <risos> YouTube tá matando nós assim, ó, na unha, tá? Então, assim, vou deixar o meu Pix aí também, tá? Meu, qualquer valor que você depositar aí, tô na bênção, tá? Vai me ajudar muito, tá bom? E aí eu vou aí bolar o aí um esquema aí do main stage para vocês aí baixarem de graça, tá bom? E depois eu vou começar a pesquisar aí também uns VST de grátis aí para vocês baixar e vou pôr aí no canal, beleza? Um abraço para todos vocês, fiquem com Deus, tá? E até o nosso próximo vídeo, hein? Tchau.